Prevenção da exacerbação da pancreatite crônica e câncer intestinal. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas. Sabemos que para a saúde geral e para a saúde do pâncreas são necessárias coisas simples. Nutrição adequada sem produtos químicos. Corantes, sabores, conservantes, antibióticos e outros aditivos são indesejáveis. Sem álcool e tabaco, pelo menos seu mínimo mínimo refeições regulares como os produtos NASP podem ajudar os produtos NASP são perfeitos para quem deseja uma prevenção ativa prevenir problemas é muito mais lucrativo do que lidar com eles esta abordagem também se aplica à saúde com dietas estritas uma violação da dieta, a motilidade muscular no sistema digestivo pode ser perturbada. Os músculos estão presentes no sistema digestivo em todos os lugares. Da cavidade oral até o local final. O peristaltismo e a mutilidade muscular são muito importantes. E aqui está o porquê. A doença geralmente começa com o lançamento de substâncias na direção oposta à correta. Esse problema é chamado de refluxo e pode ocorrer em qualquer parte do sistema digestivo. Este é o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. Este é o refluxo da bile dos intestinos para o estômago e possivelmente para o esôfago. Isso é inflamação no pâncreas. Outras causas de pancreatite incluem problemas na vesícula biliar e nos ductos biliares. Loculo promove a direção certa na promoção do conteúdo do sistema digestivo. Este é um produto que ajuda a manter o tônus muscular e o funcionamento adequado. Loculo é uma combinação única de fibras naturais. Loculo é um excelente desintoxiante natural. Alimentos com calorias negativas. Lóculo contém menos calorias do que o corpo usa para movê-lo através do sistema digestivo isso é essencial para um ajuste saudável velocidades intestinais é aqui que começa o sistema linfático e é aqui que se explica porque o óculos funciona eficazmente como desintoxiante mas voltando à pancreatite a pancreatite é uma inflamação do pâncreas as principais causas da pancreatite são o álcool e as pedras na vesícula a pancreatite é perigosa Dentro do pâncreas, as próprias enzimas do pâncreas tornam-se ativas. A autodigestão do pâncreas é perigosa. Os produtos da de decomposição entram na corrente sanguínea e podem danificar outros órgãos, até mesmo o cérebro. Ativação de enzimas dentro do pâncreas. Isso ocorre devido à entrada da bile no ducto pancreático, onde a bile não deveria estar. Essa ativação deve ocorrer quando a bile e as enzimas pancreáticas, inativas, se encontram. Onde? No duodeno. A conexão com o trato biliar é direta. O refluxo da bile para o pâncreas normalmente nunca deve ocorrer. A bile ativa as enzimas pancreáticas. Normalmente, isso ocorre no duodeno. ele entrar no pâncreas, a ativação da enzima é inevitável. As próprias enzimas do pâncreas destroem o pâncreas. A autodigestão do pâncreas é uma condição perigosa, porque a bile pode chegar onde não deveria. As características anatómicas dos ductos escritores podem desempenhar um papel importante. A estrutura dos ductos excretores pode diferir. Os mais afortunados eram os proprietários de uma partição de capital, que exclui quase completamente o refluxo da bile. Segundo a Wikipedia, problemas na vesícula biliar podem afetar negativamente o estado do pâncreas, compressão mecânica com pedras grandes na vesícula biliar, processos inflamatórios, impacto tóxico. A condição da vesícula biliar deve estar o mais próxima possível da saúde total. Isso ajuda a manter o pâncreas em boa saúde. Como você pode ajudar a vesícula biliar? A Antes de você, uma explicação de como altas concentrações de colesterol na bile provocam a formação de pedras. A lecitina também afeta, segundo o princípio, quanto mais, melhor para a prevenção. O que pode ligar e remover a bile e o colesterol do corpo. A bile pode ser ativamente espremida para fora da bile. Então, no lúmen intestinal, amarre-o e remova-o do corpo. Assim, os ductos biliares são limpos. O corpo conserva recursos. É a economia de recursos que explica a absorção reversa da bile no intestino e seu retorno ao fígado. Ligação da bile no lúmen intestinal. Enfatizo, vinculação irreversível. Aquele que não permite que a bile volte ao fígado. A excreção de bile. A propósito, o excesso de gordura, colesterol e toxinas também são removidos junto com a microflora patogênica. A fibra saudável é uma melhoria de saúde multifacetada. O corpo cria mais ativamente nova bile, o colesterol é oxidado mais ativamente, seu nível no sangue pode ser reduzido desta forma, uma ingestão diária constante de fibras naturais. O que mais? Além do lóculo, pode ser usado como sorvente. Pegadores de gordura. Fat grabers não são usados apenas para absorver o excesso de gordura. E não apenas em programas de emagrecimento. Este é um excelente sorvente que ajuda a ligar a bile após o uso ativo de agentes coluréticos. Fat grabers auxilia na desintoxicação geral, removendo o excesso de gorduras, toxinas e patógenos fato Graberge, originalmente criados para ajudar a controlar o peso corporal e otimizar os níveis de colesterol. Locluifate Graberge, absorvem a bile, a excesso de gorduras e toxinas de patógenos, removendo-os do corpo. É assim que se relacionam a melhoria do sistema digestivo e a prevenção de problemas do coração e dos vasos sanguíneos. É bem conhecido quanto o esforço vai para a luta contra o colesterol alto. Você pode fazer ações simples que curam muitos sistemas de órgãos em muitas áreas. Muitos sistemas de órgãos. Os rins, a linfa, sistema imunológico, também receberão menos toxinas se houver fibra saudável na ingestão constante. Então, estamos falando de prevenção. O que uma pessoa saudável deve fazer para não acumular problemas de saúde? Limpe periodicamente a vesícula biliar e proteja o pâncreas. Voltemos à bile e ao pâncreas. Para que a bile se ligue nos intestinos, ela deve ser coletada lá. A bile deve ser ativamente secretada. A secreção biliar ativa é bem possível de organizar. Magnésio, super ômega 3, saúde do fígado. Podem ser usados ao mesmo tempo. Magnésio e super ômega 3 Estes produtos podem ser tomados continuamente. A saúde do fígado pode ser usada intermitentemente para melhorar o colagogo. Por exemplo, uma semana para aplicar, uma semana de folga. Uma hora após a refeição com a qual foi ingerido o magnésio, super ômega 3 saúde do fígado. A hora certa de tomar sorventes. Colher de sobremesa óculo e 300 ml de água. de beber 3 a 4 cápsulas e 300 ml de água. O nosso amado Ultra bion e 300 ml de água. Lecitina uma cápsula com cada refeição, ou duas cápsulas 2 vezes ao dia. O que é importante saber para pessoas que tiveram sua vesícula biliar removida ou desligada. Além de lecitina, super-omega-3, o olfato-greberes, um ultrabion. Eles ainda precisam cálcio, grapina e microflora benéfica. Importante! A remoção da vesícula biliar é considerada um risco adicional para algumas formas de câncer. Incluindo o câncer de intestino. Vesícula com deficiência. A vesícula cheia de cálculos não cumpre a sua função essencialmente cria uma situação próxima ao fel remoto a bile é produzida e não entra na vesícula biliar no modo de 24 horas sete dias por semana a bile é despejada nos intestinos o mecanismo da carcinogênese é explicado pela extrema agressividade dos ácidos biliares eles lesam a membrana mucosa e provocam inflamação crônica com alto risco de malignidade as maneiras pelas quais as células ruins se espalham pelo corpo têm sido estudadas há muito tempo. O que as pessoas devem fazer com uma vesícula biliar que não funciona, ou foi removida? Além das medidas de proteção em relação ao pâncreas, também são necessárias medidas oncoprotetoras direcionadas. O que é importante saber para as pessoas que tiveram a vesícula biliar removida ou desligada? Além de lecetina, super ômega 3 o fato greberge, um ultra -bion. Eles ainda precisam. Cálcio, grepina e microflora benéfica. Cálcio com vitamina D, usado para converter ácidos biliares em sais. É uma reação de neutralização que ajuda a reduzir os efeitos nocivos do excesso de bile nos intestinos. Cálcio com vitamina D. Você pode usar meio comprimido 6 a 8 vezes ao dia. Este modo de administração ajuda a aumentar o tempo de contato com a bile e aumenta a eficiência da neutralização da bile. Gripine com protetores. A ação protetora dos antioxidantes naturais e extratos vegetais também é necessária para o intestino. Um comprimido 1 a 3 vezes ao dia com um copo de água. Microflora útil. Pode ser alternada. Beba por um mês cada produto, depois, o próximo. Você pode alternar ao longo do dia. No café da manhã, probiótico 11. No almoço, coagulans. Para o jantar, bifidopilus. No caso de câncer de intestino que já ocorreu, a microflora benéfica geralmente está ausente. É impossível curar o câncer com alimentos que contenham bactérias benéficas. São necessárias medidas mais drásticas. Mas a prevenção do câncer de coluna é possível. Aproveite todas as possibilidades de recuperação. Por mais de 50 anos, a NSP tem feito todos os esforços para garantir que as pessoas em todo o mundo mantenham e melhorem sua saúde. Nós criamos honestamente. Todas as semanas produzimos milhões de cápsulas, comprimidos e outros produtos. Sabemos que foram produzidos honestamente porque nós mesmos os fizemos. Conhecemos nossos ingredientes. A qualidade autêntica começa com ingredientes puros, fortes e sustentáveis e, o mais importante, de onde eles vêm. Estudamos colheitas, monitoramos práticas de colheita, testamos métodos de limpeza e processamento. Testamos nossas matérias-primas mesmo aquelas que vêm de fornecedores confiáveis de longo prazo. A NSP cria produtos da mais alta qualidade desde 1972.